Bom dia, bom dia, bom dia. O meu desejo é que você tenha um dia repleto da presença de Deus sobre a sua vida. Para nossa reflexão diária, Gênesis capítulo 25, versículo 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O problema da nossa geração não está na abundância que encontramos em todos os lugares que frequentamos, pois por todos os lugares temos bons restaurantes, boas panificadoras e até mesmo boas igrejas, em todo lugar por onde vamos, temos grandes opções para saciar o nosso físico, alma e espírito. Agora a questão que muitos estão perdidos nesse mundo nunca foi a falta de opções, mas sim a má escolha que cada um de nós fazemos. Por exemplo, com certeza você já chegou em sua casa com muita fome, com um desejo imenso de comer aquilo que viesse à sua frente, e tudo que os olhos viram, tudo que você encontrou pela frente, o devorou. E para piorar um pouco mais, tudo aquilo que você comeu, o fez mal, e por consequência disso, trouxe várias complicações de saúde. Em nossa vida espiritual se aplica a mesma regra, muitos estão desesperados para matar a sua fome emocional e espiritual e devido a esse desejo imenso, acabam se alimentando de tudo que se vê e tudo que se encontra. Como a cada esquina temos uma igreja, um centro espírita ou um terreno de macumba, encontramos pessoas Entrando nesses lugares no desespero de sua alma e trocando aquilo que é mais precioso por um prato de lentilhas. Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Então, não troque o prêmio da salvação por qualquer bênção ou revelação que fizerem em sua vida. Busque aquele que é o caminho, a verdade. E a vida, e quem for até ele, jamais terá fome e sede. Vamos orar? Amado Deus, poderoso Pai, chegamos em sua presença, ó Deus, te pedindo perdão. Por todas as vezes, ó Deus, que saciamos a nossa fome física, a nossa fome na alma, a nossa fome espiritual, por qualquer outro tipo de alimento que não seja a sua palavra. Perdoa, Pai, por muitas das vezes nós trocarmos aquilo que é precioso por um prato de lentilha. Queremos ser cuidados, queremos ser abençoados, queremos ter o prêmio da salvação, mas que os nossos olhos se voltem somente para o Senhor. Que os nossos olhos estejam atentos e o nosso coração, Pai, esteja fortemente raigado no Senhor, que a nossa mente esteja fixada somente em Ti, que os nossos olhos, Pai, consigam somente olhar ao Senhor e que em nome de Jesus se surgir outros tipos de alimentos que nós possamos rejeitar, porque somente em Ti nós possamos ter o prêmio da vitória o propósito da salvação, Jesus Cristo em nossas vidas. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudi Meier. Compartilhe essa mensagem, se inscreva em nosso canal pelo Youtube. Com certeza você estará abençoando esse canal e estará somando forças para propagar a Palavra de Deus para pessoas que tanto precisam. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.